E aí pessoal, estou aqui na praça de Biguaçu, a praça Nereu Ramos, o ponto onde a gente panfletou aí durante toda a semana. Tivemos um bom diálogo com a população, bastante debate, o pessoal, né? as famílias aí de Biguaçu, o povo realmente está... Beleza? O povo está se recusando a perder a esperança numa Biguaçu melhor para todo mundo. Ah, então, né, o que a gente tem dito é que nem o passado como era e nem o presente como está. O que mais? Ah, nós estivemos é, conversando e pensamos o seguinte. É, na candidatura, na campanha para deputado estadual, dois anos atrás... É, nós tivemos, que é, eu fui candidato, nós tivemos 444 votos aqui em Biguaçu. Ou seja, se a gente projetar isso nessa candidatura agora de vereador, ah, se cada um desses conseguir mais dois, é possível, é possível não, é com certeza a gente é, já se considera aí eleito e não é difícil, né? Apenas dois votinhos aí. Ah, lembrando então também que amanhã tem a festa de lançamento das candidaturas de, do PSOL. A expectativa bem grande aí, vai estar todo mundo lá, todo mundo junto, unido, mostrando a força que o PSOL tem construído aí de uns dois anos para cá, né, marcando presença na praça, com manifestações, cobrando. E amanhã, então, todos lá na Marina, na Marina Pier 33, ao meio-dia, no um valor aí de 10 reais o almoço. Bastante luta aí pra galera. E também queria convidar vocês para entrarem na, no nosso site, né? Nós temos site, nós temos um, uma fanpage lá na, no Face, onde a gente tem postado... É, nossas, nossas ideias, nossas propostas né, para uma cidade mais democrática, uh, popular e com mais direitos para a população. Uh, então, o site é muriloazevedo 50combr e o Face é azevedo murilo50. Já são quase 20 propostas, tem muito mais para vir, nosso pessoal está realmente engajado em... E mostrar, né? mostrar aí as propostas, é isso que o povo espera das candidaturas a vereador. E, então é isso pessoal. Acreditem, né? acreditem que o sonho pode governar. Né? Quem, quem antes reclamava, que antes não tinha opção, agora tem. Nós estamos dando opção para vereador e opção para prefeito Auri, Auri Emílian 50 e Murilo Azevedo. 50, 1, 2, 3. de voto em voto, quando disserem para você que, ah, mas não tem chance, tem sim, de voto em voto a gente consegue, consiga mais um voto e a gente vai conseguir ser eleito sim, não é impossível, o sonho pode governar. Então é isso aí pessoal, agradeço com quem eu conversei, Foram, foi bastante gente, conversei aí durante a semana toda, agradeço o contato, o carinho, a recepção é, e próxima semana está de material novo aí na rua, Uh, espero poder encontrar de novo esse pessoal e aí também vamos fazer outros bairros aí, a gente vai divulgando lá no Face e a gente se encontra lá. É isso aí. Valeu pessoal. Valeu, obrigado.